cold water, do jeito que você está vendo escrito aí tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E essa expressão significa ser negativo sobre os planos ou sobre as ideias de uma outra pessoa. Aplicação numa frase